É chamar a atenção do seu cliente para construir um steel frame e você não sabe o que fazer. É o seguinte, vou te dar a dica agora. Deixa eu guardar minha máquina primeiro. Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, há vários anos já no mercado e com várias técnicas e táticas, exatamente para ajudar você a fechar negócios de steel frame. Você tem que entender. O mercado tá balizado. O preço do metro quadrado, as pessoas já sabem. Já tem fechado, as pessoas já tem isso de cabeça. E hoje não dá para você ficar brigando com isso. Falando, ai não, porque o meu preço é bem mais caro que os outros por causa disso, disso, disso, disso. Pode ser que eu feche obras sim. Pode ser que você feche o volume X. Mas existe uma maneira diferente de trabalhar. E aí, qual que é essa maneira? Essa é maneira que você vai entregar para o cliente alguma coisa com uma qualidade melhor, com uma maior garantia, bem mais rápido e pelo mesmo preço. E Lene, como é que eu faço? Esse milagre! Trabalhando da maneira correta. Trabalhando da maneira que você tinha que estar trabalhando já há muito tempo. Então, se você trabalha e ainda não está nesse resultado, que você devia estar trabalhando, você devia estar buscando melhorar. Porque eu vejo muita gente que já está no mercado do Steel Frame trabalhando, mas não entrega isso, nem vende isso. E é isso que você vai fazer. Porque a partir do momento que você fala, olha, eu tenho uma solução pra você. Solução. Lembra aquela história que eu não vendo Steel Frame? Eu já falei isso. Eu vendo solução. Eu tenho uma solução pra você que eu consigo construir três vezes mais rápido. Eu consigo construir com bem menos pessoa. Eu consigo te dar uma garantia, uma qualidade muito superior da alvenaria. E além de tudo, eu não vou aumentar o seu preço pra fazer isso. Eu vou fazer o mesmo preço que as pessoas já fazem. Eu não vou te cobrar mais por isso. Cara, o cliente que não parar pra escutar, ele é maluco. Ele é maluco. É isso que vai acontecer. Aprende isso. Você não vai vender Steel Frame. Você vai vender as vantagens que ele entrega. Você vai vender os benefícios que ele tem. Pra você conseguir entregar tudo isso e manter o mesmo preço, a gente diversas opções e soluções pra gente poder trabalhar com o nosso sistema. Cara, isso é uma puta vantagem. Às vezes pode ser uma puta dor de cabeça, porque se você não conhece todas as soluções, como é que você vai procurar? Como é que você vai indicar a melhor solução? Você tá achando só, né? Igual a galera do Drywall, que acha que tem a placa STR e o RF, acabou, não tem mais nada. Meu amigo, tem mais de 20 placas no mercado. Misericórdia. É o um inferno, porque você precisa conhecer tudo isso. Mas só pra partir do momento que você conhece tudo isso, você consegue realmente vender vantagem. Você consegue se diferenciar. Você consegue mostrar pro cliente que existe uma maneira melhor de você trabalhar. Uma maneira que é melhor pra ele, como consumidor final, como pessoa que vai ocupar aquele espaço. E melhor pra você. Você vai ter bem menos trabalho, você vai construir bem mais rápido e você vai poder lucrar muito mais. É isso que acontece. Existem maneiras, técnicas de se trabalhar na construção civil que a grande maioria não utiliza. Por que eu falo isso com propriedade? Minha família está no mercado já há mais de 30 anos. Eu estou há mais de 10 anos trabalhando com o Steel Frame. Há 13 anos atrás eu vendi minha primeira obra. 13 anos. Você acha difícil vender agora? Imagina 13 anos atrás. E por que, que a gente está tanto tempo no mercado? Existem técnicas, soluções e métodos que a grande maioria não segue. E eu falo isso também, eu não falo embasamento da minha cabeça. Ah, Helena, você tá falando que tá todo mundo fodido no mercado. Não. Cara, outro dia mesmo, peguei uma pesquisa lá do, do Senai, falando que a maior taxa de mortalidade das empresas é da construção civil. E não é só de quem constrói, não. É de quem presta serviço de mão de obra, é quem vende projeto, é quem vende consultoria, até quem vende material de construção. A maneira que você trabalha hoje, provavelmente, não dá pra continuar trabalhando. E é isso que é mais importante você entender. E você tem que mostrar isso pro seu cliente. A grande diferenciação do Steel Frame é exatamente essa. Você tem que pegar todas as vantagens e mostrar pra ele que você pode, ele vai te escutar. E aí existe um passo a passo que você segue, já falei aqui no YouTube, tem diversos vídeos de como você vai atender e mostrar para o seu cliente como efetivamente você vai entregar para ele um produto diferenciado de qualidade que ninguém mais entrega. Aproveita que tem poucos no mercado. Tem poucos no mercado porque eu sei, eu tenho mais de 750 alunos em todo o Brasil e alguns desses alunos, até uma parte considerável, eu posso te dizer, são pessoas que não são do ramo da construção, querem uma a construção um steel frame, mas não encontraram a pessoa certa para construir para eles. Não sentiram firmeza, não sentiram confiabilidade, não sentiram segurança na hora de contratar. Se existem pessoas me procurando para aprender, não é para construir para elas, não. Para aprender é porque falta ainda profissional no mercado. E é isso que abre a margem, abre oportunidades para você. Tá na hora de você se especializar, tá na hora de você começar a mostrar todas essas vantagens, tá na hora de você começar a entender como realmente o sistema funciona. E steel frame é muito simples. Qualquer pessoa Monta essa jossa. Agora, ele é fácil? Não. Todo mundo tem os resultados que eu tenho? Não. Todo mundo chega no patamar que vários dos meus alunos já chegaram em diversas regiões do Brasil? Não. Não são todos. Existe técnica, existe procedimento, existe método. Método. Isso é importante. E é isso que você tem que mostrar para o seu cliente. Olha, cliente, qualquer um constrói. Qualquer um constrói. Mas eu não sou qualquer um. Eu tenho técnica, eu tenho procedimento, eu tenho método. Eu consigo te entregar algo que ninguém mais vai estar entregando no mercado. E é isso que você vai mostrar pra ele. E te digo mais até, tá? Quando você mostrar realmente o seu valor, você vai poder até cobrar mais por isso. Ele não vai estar ligando, não. Porque ele vai estar vendo confiança em você. Ele vai estar vendo vantagem. Ele vai estar entendendo que você vai entregar o que ele precisa. Muitas vezes ele não vai fazer nem cotação com outra pessoa, com outra empresa. Isso é um sonho de consumo, né? Então faz uma coisa. Você está preparado? Você tá no momento? Você está sentindo que tá na sua hora? E que você tem que mudar de patamar. Né? Um caminho mais curto. Você não precisa assistir os mais de 500 vídeos que eu tenho aqui no YouTube. Você pode ir pra minha imersão de steel frame, que é aqui no Rio de Janeiro. Ou você pode pegar um atalho mais curto ainda. Entrar pra turma do meu curso online. E como é que você faz isso? É muito simples. Você clica no botão aqui de baixo e me chama no WhatsApp. Helena, ou então Joana, que trabalha comigo, é minha assistente. Olha, eu quero entrar pra turma. Como é que faz? E ela vai te dar todos os caminhos. Ela vai te dar todo o passo a passo e vai mostrar realmente o que você precisa. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Chega de ficar brigando por preço de metro quadrado. Você não precisa convencer o seu cliente. Não tem que convencer ninguém. Você já é vantagem, você já é superior. Você só tem que mostrar pra ele o caminho certo que ele tem que seguir. Grande beijos, tchau, tchau e até a próxima.